E aí pessoal da transa, tudo na paz? Estou aqui mais uma vez para revolucionar a vida de qualquer homem, que passa a vergonha na hora de dar uma com aquela mina gostosa, por causa da ejaculação precoce. E se você está gozando rápido, pode ter certeza meu camarada, que você está no lugar certo e não vai precisar mais correr atrás da poção mágica para trancar o gozo. Vou te ensinar uma dica poderosa, uma dica que já ajudou diversos homens. E como esse vídeo vai resolver o seu problema, ajuda nós aí, senta o dedo nesse like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossos conteúdos, porque me sinto muito bem em ajudar você e outros homens. Porque eu sei o que é estar nessa situação, se sentir mal todos os dias e tem vergonha de ter relações. Até mesmo com sua parceira. Então se quiser o um método definitivo para curar a ejaculação precoce. Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Vamos para a nossa dica matadora para você não gozar rápido. Muita gente toma. E você nem sabia, ou até nem sabia mesmo para o que serve. Cafeína. A cafeína já é conhecida por seus efeitos estimulantes, por conter a dopamina e a glutamina. Combinando isso com outros estimulantes naturais que o seu corpo produz. É uma composição poderosa e deixando o indivíduo em alerta e menos ansioso. Tem também a taurina. A taurina é encontrada em concentrações elevadas no cérebro e nos músculos e no sangue, no qual normaliza o organismo. Vitaminas do grupo B são nutrientes essenciais para manter o funcionamento dos órgãos vitais do organismo. Açúcares. Feito com açúcar da beterraba, que ajuda a proteger o sistema nervoso. Água. Todos esses ingredientes poderosos vão ajudar a você. É tudo o que você precisa saber, e como consumir essa bebida para ajudar ainda mais a não gozar rápido meu irmão. Se você está com sua saúde em dia, você deve consumir o máximo de bebidas que possuem esses elementos por dia. Se liga no que tem nessa receita meu irmão. E precisa ser todos os dias para fazer efeito. Fazendo isso, bebendo essa combinação. Com essa receita caseira logo logo você já está tendo resultados. Mas se você é assim como eu, sem paciência para ver os resultados e não quer esperar a bebida fazer efeito. E já não aguenta mais passar vergonha na cama. Basta você seguir passo a passo. O que está no método aqui abaixo do vídeo. Na descrição e nos comentários. Lá você vai aprender a curar de vez a sua ejaculação precoce e nunca mais sofrer com isso. Lembrando que esse processo é feito por especialistas e não tem nada de químicos, será feita por você mesmo, onde você quiser. É isso meu camarada, espero ter ajudado e forte abraço.